Gol, gol o céu resplandece? Ó meu redor, o meu redor, e filho, Brasileira, No episódio de hoje, a chegada do Caio. Ai, eu ar... Vou Pegar minha roupa aqui. Ai, tá pegando o jovem. Pegar uma coisa Bom? oi? Ai, desculpa. Oi. Oi. Não sei porque a minha namorada, ela entrou aqui do nada. Uhum, a minha também tá lá em casa. Por favor, um... Ai, eu sou muito comilão, cara. Eu, eu tô pegando... Ela, aqui. ela, a minha, ela tá, ela tava na empresa da Coca-Cola. Tá, é eu tenho eu, uma coisa na pra mi, você. Eu, na minha, no meu, na minha caixa tinha Coca-Cola do nada. Aham, uhum, vem cá comigo, me segue. Tem, um, tem um, um, uma casa ali, não sei se de quem é, deve ser. Eu consigo sentir um kit de um cara bem forte até. espera aí, eu vou tomar Coca-Cola também. Eu... ai esfera? Uma esfera? Duas esferas? Tá, tá ah. comigo aqui. Nossa. Meu Deus, pelo jeito, os Saiyajin é chegaram. Nossa. Três esferas. Nossa, eles eu... destruíram mesmo. Caraca, eles são muito fortes. Tá, vem, João. Nós, daqui são os seguranças da minha casa. Né? Ela. Minha namorada ela acha. Cê sabe? Não sei, se eu não te apresentei ela ainda, mas deve estar tá lá dentro, dormindo. Tá, vem. Ah, quem é você? Eu sou o Luffy. Esse cara tem um que bem grande até. Acho que mais uns 5 mil por aí. O que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui. Ah. Tá. Você sabe do, mais daqui. Senhor, ele tem a roupa de um cara chamado Piccolo. Sério? Sim. Eu treinei com o Piccolo. Sério? É. É. Então você é sabe que tem saia de espino pra cá, né? Saia de chegaram aqui na terra. Bom, a gente Sério? Ter Já? Uhum. A gente tá... Eu e o João tava treinando no outro mundo pra derrotar eles. Tá, vamos... Vamos ver. Pera aí, eu vou procurar eles. Ah, tem um Ei, negocinho deixa aqui. Se... Deixa, eu, deixa eu pegar ah, aqui. Eu vou me despedir da... Tá. Ai, sei, tá Ai pera que aí. Vai... Tchau, Buma. Tchau. Vai pegar Tchau. uma coisa ali. É, a Buma fez isso daqui pra gente. Ah, eu quero ver. Tô. E você? Azul. Não, eu foi mal. Deu errado. Mirou, não, não. Tá, o então, azul pra você. Nasceu. E o verde pro João. Tá, eu coloquei Como aqui. Como isso? É um scout do. Ela fez um scout daí. Tá. Dá pra ver o poder do de, de cada um. Deixa eu ver aqui. O é seu. É aqui? Seu poder tem é 5 mil. não vou mostrar. É, o primeiro. É, a ver... é a primeira versão, então. É, é o fraco. Tipo, se eu ver um. Poder é, verdadeiro. ninguém tá mostrando seu verdadeiro poder. Eu não tô mostrando meu verdadeiro poder, acho que esse cara aqui também não, né? Eu acho. Tá. Hum. Vamos a... mim, em busca do Cédias. Tá com... ah? Esse cara, ele tá usando... Tem alguém usando todo o poder? Alguém tá usando todo... Cinco mil. Eu... Você tem cinco mil de poder. Agora eu tô sentindo o que tem de alguém. Eu ouvi vocês falando das esferas do dragão quando vocês acharam duas. Eu também uhum. tenho duas. Aí, daí, daí, a gente tá com três O João achou uma aqui Eu vou guardar aqui na minha bolsa Não é, não Deixa que eu guardar na Olha minha um saco. Ah, tá. Caraca, que destruição é essa? Eita, Se, seu scout. Ah, Scouter. a burma, ela me deu isso daqui, ó Uhum Atrás Tem de você, seu aqui? Tem duas aqui Aqui perto Tá comigo, tá ah. comigo tem aqui, aqui. Nossa, eu quebrei a areia. Entrei! Que lugar é esse? É um poço só. Hum. Pera aí, eu tô sentindo dois um que grande. Pera aí. Me espera. A gente tem dois grandes, pera aí. Deixa eu procurar aqui. Meu Deus, como eu tô gripado num deserto? Tem mais três aqui. A gente tem sete já? Ou eu sei? seis? Seis. Vocês são três. Eu dei duas, ficaram. Eu, tenho, eu tô, cinco, eu tô com quatro. Eu Tô com quatro. Aqui, sete. Achei mais uma. Aí estamos com todas. Hã? Pera aí. Gente, aqui achei. Os Saiyajins? Eles estão aqui em cima desse, dessa montanha, João. Não chega perto deles, não chega perto deles. É. Vocês João, cadê você? Os Saiyajins estão ali. Mãe, nós... Eles estão ali? Nós chamamos os Saiyajins, meu nome é na e esse daqui é o Rei v Dít ele é o mais forte de todos. Primeiro, vamos acabar com vocês. Eu vou lutar com mais fraco Esse tal De Esse carinha aí pequenininho aí Vou acabar com esse carinha que tem ainda Calda Mas tem dois jumentos aqui porque cortaram as caudas. João, que tal João, calma aí, calma aí Que tal deixar esse garoto lutar com o Napa? Ah, vou Vai lá, garoto, luta com o Napa Quero saber, vou ganhar dele hum, Até que a luta não é mal Eu consigo sentir que esse cara tem 4 mil de luta. Pera aí, deixa eu ver quanto de... Ai! E o Napa é bem forte até. Ele tem 4 eu mil. Eu tô vendo, ele tá com a vida dele. Ele tá um pouco fraco agora. É. Luffy! Cuidado! Ele, ele vai soltar um ataque! Tá, Amiga! eu já sei. Hã? Droga. Felipe, uh, cuida desse maldito do nada. Tá bom. Eu, eu Caiu do alguém! Do ah? Já acabei. Uau. Foi nada. Ó! É. Tá assim. bem, cara? Toma um... uma somente do... Mais ou menos. Dê uma aí. Esse tal de bebê tá com Vem melhor. Vocês estão bem? Sim, eu tô de boa. O Nápia era inútil mesmo. Eu vou acabar com vocês. Você, o cabelo espetado, você eu? vai ser o primeiro. Eu é. Não vou, não. Vegeta, eu vou. Eu vou nós vamos arregaçar você. O que vamos ver. Eu ai, Vamos ajudá-la? Bora ai, eu tenho. Ah, vou tá. ah, eu vou ajudar o Caioquen Ah, eu vou ajudar o Caioquen Ah, eu vou ajudar o Caioquen Eu também Ah, vai Tá, eu também vou ajudar o Caioquen Gente, vou ele é? parado Tô carregando ah. um ataque Grave. Felipe, cuidado aqui, aqui. Hum? Ah. Nossa Ai tá tá tá Vai! Sai daí! Ah! Ai! Pode sair do Kaiolo C. É Ele é muito, muito forte. forte! Foi que me deu! Big medido. Black! A ataca. gente vai ter que. Não, fazer eu te ajudo! Não, vamos ter que fazer aquele negócio que o senhor Caio disse que não era pra gente fazer. Vamos ter que fazer o Caio quem vezes 3. É Mas o único Black jeito! Big Black, Black ataca. João ah, é o único jeito. A, um a gente vai ter que fazer. Ah, João, ah, a gente vai ter que fazer o Kaioken ah, vezes 3. Se prepare. e Vamos fazer um Kamehameha. Vem. Ah. Vamos fazer uma combinação. Vem, João. Eu para tá até terra rasgada. Vamos. Tá preparado? A minha também, tá Já. João, vamos ter vamos que fazer, fazer o Kamehameha. Tá. Quando, eu, quando eu falar, a gente solta. Já! Não,